O projeto é sobre contação de histórias e brincadeiras para promover e afirmar a importância da cultura surda. Ele foi realizado pelo Grupo EBA e aconteceu em Santos, na Congregação Santista de Surdos, que existe há 70 anos. Com vocês, Bruna Rodrigues, do Conversas e Histórias da Cultura Surda. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna. Esse é o meu sinal. Quem consegue? Junto. Essa é a Catarine, esse é o sinal dela. E nós estamos aqui hoje representando o Grupo EBA, que é um grupo de contação de histórias que pesquisa a cultura surda, né, a cultura da infância e a narração de histórias e brincadeiras para que sejam acessíveis e para que tanto surdos e ouvintes possam brincar juntos. Então, durante a nossa pesquisa né, nas oficinas, é, nas histórias, mesmo quando não tem né, o público surdo, a gente faz ela bilíngue em língua brasileira de sinais em português ao mesmo tempo para ter essa troca mesmo das línguas para desmistificar um pouco o preconceito linguístico né para quebrar essas barreiras de comunicação e, e o que, que a gente fez né foi mais ou menos isso nosso projeto a gente contou a história no, no espaço aqui em Santos que chama congregação santista de Santos e agora eu vou passar para a um também, para ela contar um pouquinho da história dela. Ela é uma artista aqui de Santos, uma atriz surda. E durante a nossa... Olha, eu nem coloquei, peraí. Porque durante o trabalho do Grupo EBA, a gente descobriu, né, chegou nessa questão de Ok, a gente trabalha, pensa na acessibilidade, mas onde estão os artistas surdos? né? Onde estão essas pessoas? né? Então, pensando nessa representatividade, há um tempinho a Kate trabalha com a gente, tanto no processo de criação das histórias, né, quanto contribuindo com as histórias próprias delas, de enfrentamento, para a gente criar as nossas narrações. Então, agora, a Karina. Karina, se apresenta também. Que ela vai fazer a voz da Cátia, porque a gente quer dar voz para essas pessoas, né? para os surdos também. Boa noite, eu sou intérprete de Libras e hoje vou estar representando. É, eu moro aqui em Santos, na cidade de Santos, trabalho. Atriz, perdão. E também na poesia, né? Criando também. Fazendo performance. E também trabalhando, é, informando engenharia, né? É, né? Nesse meio termo. E trabalhando nesse meio termo, né? Continuando junto, né, fazendo esse projeto, fazendo, fazendo a participação, no teatro, apresentando. E agora eu consegui, né, na cidade de Santos, né, o intérprete, obrigada. É, também os lugares, né, nos, nos teatros, nos shows, em diversos lugares, né? Precisa sim, acessibilidade, o um intérprete, né? Tem muitos surdos aqui na cidade de Santos né? e precisam de um tradutor. E muito obrigada a todos. Então, só para finalizar, né? <risos> A gente contou a história na Congregação Santista de Santos, que é um espaço que existe aqui na cidade. E neste mês está completando 61 anos né, de, de, de existência. Então, olha só, 60 anos que existe na cidade, nem todo mundo conhece. Fica no Gonzaga. Quem tiver né, interesse tem o um curso de Libras. né? A instituição ela ela se mantém com esse valor dos cursos de Libras, né, com o bazar que tem mensalmente, amanhã tem um bazar né, lá na instituição. Então, dá uma é, Congregação Santista de Surtos tem no Facebook. Então, estão todos convidados, vai ter uma nova turma de Libras, quem tiver interesse em começar, nessa aventurar, nessa nova língua, também estão convidados. E, só para contar rapidinho, né, a gente fez a, a narração de histórias, a gente contou a história deste livro que é o Pé de Sonho. Ele é um livro bilingüe, né, feito para quem ouve com os ouvidos e para quem ouve com os olhos. Então, a construção dele tem toda a história contada. E, depois, no final, tem um DVD em libras, para que as crianças também possam acessar e ouvir essa história. E, depois, todo mundo ganhou esse livro, né, os participantes. Todos, muito... Né, a maioria eram surdos... Ah, a gente vai falar do Facebook. A maioria eram surdos, adultos. Né, isso foi muito legal para a gente para ter esse resgate dos adultos ouvirem as histórias e para quem tiver interesse também tem o Facebook do grupo Eba então é só colocar lá no Facebook grupo Eba muito obrigada alô